Muito boa tarde, então minha gente está tudo bem, um vídeozinho curto, só para vos mostrar aqui umas curvinhas e perguntar, saber se, se está tudo bem, não é? se está tudo bem convosco, se o Covid já ferrou o país, se não, não ferrou, o que é que acham desta situação toda, com isto da vacina, estamos de facto em vias de melhorar ou não, esta zona é muito fixe. Fazer isto de noite totalmente escuro, é espetacular, vou já a dizer. Um, então, temos as vacinas, aí uns panzés uns, uns, uns, uns quaisquer com, com as vacinas, oh país isto é complicado. pessoal que se nega a tomar vacinas, não, uns riscos maiores em, em não tomar a vacina do que em tomar, não é? Vocês sabem isso! Agora é claro que quem tem receio o meu amigo, não é? E pronto, e de resto, o, está tudo bem com vocês, não é? Espero bem que sim, que já tenha passado o bicho por essa zona de uma forma leve uh, para quem ainda não passou por ele, que, que tenha cuidado, não é? Porque isto aqui pode tocar tanto toca aos velhinhos como agora toca também aos novos, não é? Por isso temos de ter cuidado, andar sempre aí protegidos, lavar bem nas mãos, mas isso toda a gente sabe. Um, no que toca aqui ao canal, opá, eu ando assim um bocado, um bocado coisa, sem vontade nenhuma de fazer vídeos e tal, mas... Mas vou voltar a fazer, vou voltar a fazer, entretanto acontecerem umas mudanças e um, já tenho melhores condições para fazer um vídeo, um, brevemente vão saber o que é que é, não é? Só que antes, antes de saberem o que é, eu tenho de fazer pôr outros vídeos um, por isso basicamente era é só isto ando aqui numa ando aqui numa estrada que é nos subúrbios nos subúrbios de, de Braga uma estrada que eu fiz muitas vezes antigamente trabalhava para esta zona e fazia isto um monte de vezes agora deu-me aqui uns <risos> então anda a matar saudades de andar de moto e de, de, de andar por esses caminhos. Nada melhor, não é? Nada melhor. Bem, maltinho, eu vou-me despedir. Foi só um vídeo rápido, só para saber mais ou menos como é que estão as coisas. E, e, e espero que esteja tudo bem com vocês, está bem? E ponham-se atentos ao canal porque vão surgir mais vídeos, ok? Vá, não tem mais, peace and love e fui! Fui! Acabei malta! esta motinha, ainda anda bastante bem, muito fixe pá, muito fixe, anda bem, trava bem, vira bem, maleável, ó pá, eu com isto faço o que quero! Vá, <risos> ah, um, um, um, um. agora é que vou, tchau aí malto, lá, Ui.